Chegamos no segundo módulo, onde estaremos a desenhar os alçados de nosso, deste nosso pequeno projeto. Por isso, está a ser muito valioso este momento né? e eu quero especificamente agradecer porque se você chegou até aqui é porque você é um verdadeiro vitorioso E estás quase a chegar no nível de começar a fazer os teus próprios projetos De forma incrível e extraordinária usando essa magna ferramenta Então, para começarmos a fazer os alçados essencialmente do nosso projeto É muito simples Normalmente eu utilizo o X-Line para dar início efetivo a esse processo todo Com o X-Line eu vou carregar linhas caso vamos usar muro vista ou parede da vista utilizando o xline eu vou clicar linhas nas extremidades do nosso projeto aqui também e depois também aqui nas janelas vocês vão ver como é rápido e fácil realizamos o nosso os nossos alçados todas as linhas que aparecem no projeto vamos aqui Realizá-las uh, Essa linha Essa linha saiu mal, vamos apagá-la X, X, L, Enter eu atalho para aquele comando Especificamente Beleza, aqui temos o nosso Aqui temos as nossas linhas Principalmente, né? linhas essas que vão Servir de guia Xline. Line X-Line, que vão servir de guia especificamente para o, nosso, para o nosso desenvolvimento, essa linha aqui já já vai receber um muro vista, um muro corte aliás uh, porque é, é nosso propósito que essa linha seja grossa, então o próximo passo vai ser, traçamos uma linha com um offset de 2 metros e 10, que vai ser na ausência, a altura da porta depois da porta para baixo vamos colocar um metro e 50 beleza e vamos atribuí las vamos atribuir essas linhas de muro em vista beleza e posteriormente se a gente voltar para o nosso desenho né nós vamos ter alturas de essa altura daqui é outra e essa altura aqui também é outra então vamos tentar uh, reajustar aqui vamos dar três e meio e aqui vamos dar três de altura e posteriormente a varanda vai ser aí 2,80. Voltamos para o nosso projeto. Então, vamos ter sensivelmente 3,5 de altura, que vai ser a altura total. 3 metros, altura da área mais baixa, respectivamente. Então, estamos a ver que a partir dessa linha vamos aumentar, Vamos chegar mesmo até 4, né? Nesse caso, vamos dar aqui 1 metro. Para termos um projeto melhor ajustado, né? Eliminamos essa linha. Beleza, apagamos aqui essas linhas, especificamente, e também fazemos o mesmo, apagamos essas linhas, estamos a utilizar o TRI, lembrem-se, estamos a utilizar o TRI, depois aqui apagamos as linhas da porta e da janela, respectivamente, Quer dizer, o objetivo aqui é que a porta e as janelas tenham a mesma altura, né? Okay. Estamos aqui a tentar ajustar a nossa vista, mas sem muito sucesso. Eu acho que não sei o que está a dar aqui. Lá, clicar o pa, zoom pa, fazer um regener. Beleza. Uh, portanto temos aqui o nosso alçado a começar a ganhar forma, vamos utilizar aqui o TRI para apagar essas linhas aqui todas, uh, como nos vimos, vamos aqui tentar reajustar, vamos apagar essas linhas para começarmos a ter uma ideia mais precisa do nosso, do nosso projeto efetivamente, que vamos ter essencialmente as janelas. Então, uh, em geral, é mais ou menos assim que fica o nosso alçado. Portanto, uh, nós vamos ter aqui uma diferença de piso de, sensivelmente, menos 10. Então, essa linha vai descer 100. Beleza. Aqui lá vai tocar até aqui. Mesmo. Então, apagamos um pouquinho aqui. Outro detalhe interessante aqui é que a nossa janela mede é 90. Check. Então, se vocês perceberem, aqui é a dimensão específica da nossa, da nossa janela: 91 metros. É o peitoril, né? chamamos de peitoril em, em arquitetura. Né? Então, vemos claramente que, que a porta é relativamente mais alta. E por isso, ela recebe um detalhe também distinto. Aqui temos, vamos já, Match Pro, que é copiar propriedades aqui. Okay? Copiar propriedades para essas duas linhas aqui. Então, outro aspecto interessante, olharmos a nossa imagem no alçado, né? É que vamos ter uma placa zita, né? Que vai diferenciar essa essa parte e a parte da varanda. E depois vamos ter também uma parte por cima da janela do quarto. Isso aí pode ser bloco de vidro ou qualquer outro. Pode ser bloco de vidro especificamente, né? Vamos já tá? deixar uma distância de, de 20. O elemento vai ser de 50, respectivamente. Então, fechamos aqui. Fechamos aqui. Beleza. Aqui está. Então, uh, como falamos, 12,80. Mas vamos ver depois também uh, como vai ficar. Como vai ficar especificamente o estilo da casa, né? Vamos em 12,80. Vamos dar uma placa de 20. Muito 20. Uma placa de 100. Beleza? Está. Essa placa, vimos que ela sai um pouquinho para aqui. Uh, vamos utilizar o Filet para unificar. Retiro o comando, lá sai aqui de 30, vamos usar o filet para aplicar o comando, então depois vamos aparar ou colocar essas, essas linhas no, no lugar específico, não, não, não, normalmente não há essa interseção aqui, Isso, apagamos lá completa, completa. Portanto, essa mesma distância aqui, essa mesma distância, vamos replicá-la na placa 50, né? Essa daqui até aqui. Vamos utilizar o filet novamente e fechamos aqui. Apagamos essa linha aqui e então aqui temos efetivamente o nosso alçado. Vamos agora reduzir as linhas. Nosso alçado, vamos usar o tri cortar essa e cortar essa e temos, temos o, nosso, o nosso primeiro alçado aqui em, em dia, ok? Está perfeito, perfeitíssimo. Portanto, aqui dentro do AutoCAD tem uma ferramenta muito incrível para, para desenhar, para modelar. Esta ferramenta é essencialmente esta curva aqui. Trabalhamos na, na vista sul, né? Vamos trabalhar agora na vista na vista oeste. Normalmente isso tende a demorar um pouquinho, né? Tende a demorar um pouquinho mais uh, para mais detalhes, para melhor aprofundamento desse desse aspecto, né? Pois que agora nessa vista estaremos a desenhar efetivamente o outro alçado. Neste caso vai ser o alçado este, ok? E usando-se do mesmo processo não, mas para isso vamos dar continuidade na próxima habla. Vale, buen. Chao.